E aí pessoal, me chamo Douglas Lucas Gilmar <risos> Bem-vindo a mais um Primeiras Impressões Qual é o nome Gilmar? Inu Yashinka É isso, Gilmar impressão, deixou uma porrada, a gente sempre fala de abertura que tiver sonora, é mais uma vez uma tia sonora bacana e representa bem o, o anime, <risos> não dá nem pra falar muita coisa, dá o que o que é que deu pra perceber nesse anime, primeiro que ele é para <risos> deu pra perceber que o negócio é <risos> com o um primeiro episódio lindíssimo, com <risos> uma proposta que eu nunca tinha visto. Trabalhar um personagem de chome, barra, sem. idoso é uma coisa que você não vê todos os dias. E começa de um jeito bem nebuloso. O cara descobre que tem uma doença terminal, um câncer. Tem uma família bem babaca, que não dá a mínima para ele. E ele se, é, se depara com um momento em que a única, a única criatura que ele tem para desabafar isso é ser o cachorro dele. Então bicho, é uma das passagens que você percebe uma porrada, é uma facada, no para Eu até comento pra todo mundo, mas eu, que, eu acho que eles até acho que eu tô brincando Mas é verdade bicho, quando eu assisti o, esse, o primeiro episódio véio, desse anime Eu chorei três vezes, bicho, sem brincadeira nenhuma Bicho, bicho, é, primeiro na cena que o cara descobre que tem um câncer na cena que o cara descobre que tem um câncer, no, na cena que ele abraça o cachorro e no final quando ele salva, quando ele salva um cara lá, nessas três partes do primeiro episódio, eu, eu confesso que eu fui as lágrimas aí, que, que negócio. E fora também que é, é um anime assim que tem essa proposta, né, essa proposta massa. E também ele sabe colocar, sabe colocar o morro no lugar certo também. É, mais, ah, uma vez, mais, mais uma vez é sutil, né? Ah, tô me queimando, tô me queimando. <risos> <risos> Perfeito, é, perfeito uma obra de arte e além também do elemento 3D que tem na animação que também é colocado de forma sutil e diferente de outros animes que já experimentaram essa proposta não atrapalha a não atrapalha o decorrer da história a percepção de quem está assistindo e cabe muito é, bem e Gilmar... encaixou perfeitamente o elemento 3D na animação E uma sabe como o, o, o M3D pode acabar com seu anime é mais né Primeiramente é <risos> Primeiro, uma ficha técnica Hirioya Oku, mesmo autor de Gantz E o mangá Inuyashiki acabou de ser publicado no, no Japão Ele acabou no em, em, em julho de 2017 é, e Outra coisa, para a galera que acompanha o, o Gantz É um elogio, inclusive aparece ah, com força no segundo né? episódio do Inuyashiki então pra galera que acompanhou o Gantz, leu o mangá, viu, viu o anime, é um grande elogio porque é do mesmo autor, né, já através do Gantz. Então a palavra pra esse, esse anime seria surpreendente, incrível, transcendental, foda. <risos> Lukian, últimas considerações? É, bicho, é aquele anime que você vai assistir e vai se preparar com cenas que vai tirar seu fôlego. Então pessoal, a gente finaliza mais um Primeira Impressão Como de sempre, de praxe a gente agradece o pessoal que vem acompanhando o canal Aquele cheiro para galera que vem curtindo, comentando Se você não se inscreveu, se inscreva ainda Deixa o seu like lá, pessoal, valeu! E aí pessoal, me chamo Douglas? me apaixonei <risos> véi, nessa voz aqui <risos> Chegando... Coisou as coisas É, tem uma... é coisou as coisas <risos>